e agora as missões de Sonic 3 e Knuckles. interessante decisão de da primeira missão ser justamente no Ovo da Morte. Uh, isso definitivamente não é o que eu imaginava, especialmente considerando que esses Badniks são de Carnival Night. então, e yeah, é isso. Isto é esquisito e a fase já basicamente terminou, né? sim, definitivamente. só que eu uh, pensei que tipo tivesse mais Bad Bots do que era realmente necessário derrotar. Uh, como vocês podem perceber, não é o caso. A propósito, ó, qual é? Tipo, vocês estão percebendo como aquele Batbot está incrivelmente borrado ali em cima? Pois é, né? Uh, aparentemente isso é uma coisa que simplesmente uh, fica acontecendo e se repetindo aqui no modo missão dos Sprites serem borrados ali em cima. Vai, vai entender. Tipo... Muito mais borrados do que o jogo com um filtro bilinear, como uh, estava sem os mods, mas... Enfim, nós temos que pegar 20 anéis. Olha! Interessante utilizar... Uh, as cachoeiras de areia dessa maneira. Tipo, o jogo nunca realmente fez algo parecido com isso originalmente antes, então, yeah, isso é uma tremenda de uma ideia, mas uh, ainda tem OK. Isso isso era muitas, muitas vezes mais generoso do que eu imaginei que seria. Pensei que a missão fosse acabar um pouquinho mais cedo, mas não ainda tinha muito mais anéis aí. escape Act 2, Desire Ataques escala a parede para chegar ali. Pera, isso aqui. Yeah! Isso aqui é exatamente a fase que eu tinha visto bugado de uma maneira estranha. Tipo, o cara fez uma missão diferente. Uau! Isso é zero desafio. O cara fez uma missão diferente, aí então foi teleportado para aqui com o Sonic e não com o Knuckles, o que é mais esquisito ainda. Uh, utilizar com... Ok! Utilizando pulo duplo... Oh! Gameplay de escudos? Isso uh, provavelmente é mais interessante uh, na teoria do que na prática. Porque... porque o jogo deu um segundo escudo pra mim? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ok, você especificamente tem que grudar uh, nas paredes pra conseguir os anéis. E eu já basicamente tenho necessário, então não preciso me preocupar... Mais nada além de chegar até o fim. Aí de repente vai aparecer uma missão do nada que vai demorar uma eternidade para eu terminar, porque, tipo, esse é o padrão que tá acontecendo aqui no momento, pelo jeito. Enfim, uh, pegue 10 cápsulas dentro de um tempo. 10 cápsulas. ou oh! interessante, as cápsulas caindo no céu. Não era o que eu imaginava de maneira alguma. Ok, então. Dez cápsulas. Acredito que eu posso conseguir tudo com tranquilidade. Aqui, desde que... Ok, isso tá uh, sendo um problema. Oh, e aquilo não machuca. O que é interessante de saber. Ok, eu acho que dá tá... pra... Pera aí. A missão inteira é simplesmente isso. Ficar esperando chover cápsulas aqui. Pensei que, tipo, isso fosse... Uh, envolver um pouco mais de platforming do que simplesmente ficar parado indo de um lado pro outro aqui E então isso foi uma completa moleza Eu até ignorei uma cápsula inteira lá no passado Que eu poderia sim ter pego para terminar isso aqui mais rápido ainda, mas tudo bem Tudo surpreso simplesmente que o Sonic não foi esmagado em nenhum daqueles momentos Ok, story, 10 balões A tempo tudo bem. Enquanto você está voando especificamente, é o quê? 40 segundos é o que o jogo quer. E peraí, se eu estourar... Não, não, simplesmente estoura os balanços. Oh, não! Não, isso aqui estava tão perfeito. Ou podia fazer em menos de 15 segundos ou coisa parecida. Mas, ok, tudo bem. Maravilha, deu certo. E pra falar a verdade, eu acabo de me lembrar de algo importantíssimo que eu deveria fazer e é yeah, ok eu, eu vou deixar isso completamente uh, tomar conta desse episódio agora vamos voltar para o Sonic 3 e Knuckles aqui no momento porque vocês podem ter percebido antes também ok cima cima cima cima cima cima cima vamos por só um teste e olha só vamos pro Azure Lake aqui da competição e como vocês podem observar, olha só, dá pra você jogar, tipo, sozinho na tela inteira com sprites de tamanho normal. E, uh, é claro, os controles continuam sendo os mais bizarros sempre, sobre, super pesados esquisitos, mas tudo bem. E o Sonic perdeu seu drop dash. Ok, isso definitivamente foi uma decisão. Ah, eu pensei que... Uh, ele fosse ser mantido, mas tudo bem. Não é o caso, mas a coisa continua. Você simplesmente uh, dá cinco voltas e é isso. As cinco voltas são cinco voltas. A propósito, é estranho como as melhores músicas do jogo inteiro são as músicas do modo competição aqui. Oh, e agora a gente é jogado aqui de volta para o menor aqui. Basicamente, eu podia simplesmente é, ter feito aqui direto que. Yeah, a gente vai pra tela cheia. Eu pensei que isso fosse, sei lá, por algum motivo, algo que você só pudesse uh, fazer. Com licença? Se você só pudesse fazer uh, a partir do soundtest, mas não, não, não. Isso definitivamente não é o caso. E yeah, foi feito um upscaling em todos os gráficos aqui da fase pra aumentar eles. É bem incrível. Por causa da impressão minha, ou, tipo... Dá pra ver menos da tela do que de costume. O que é estranho, porque está em widescreen, mas... Essa é a impressão que eu tenho. Não, acho que eu tô simplesmente acostumado demais com a telinha pequena. Então, é por isso que... Isso acaba desse jeito, mas... Ah, pois é, né? Me pergunto agora se... Alguma pessoa vai é, jogar genuíno multiplayer aqui nessa situação. A propósito, aparentemente o Teus consegue voar aqui uh, nessas fases, só que o Knuckles não pode explorar por motivos. Ups! Ok, se você não tiver cuidado aqui, você morre. E ah, não, eu acho que de fato você consegue, acaba vendo um menos. Simplesmente pelo fato de ser essa resolução, porque tipo. Acabava a tela dividida sendo mais do que o widescreen, então, yeah, se eu tivesse utilizando uma ultra-widescreen, talvez eu pudesse ver tudo corretamente, mas isso não é o caso aqui, mas, yeah, yeah, yeah. E a fase também, parece que foi feita justamente com aquilo em mente, eu não sei o que aquele botão faz. Provavelmente só tem pro.. Oh, aquilo ativou aquela mola aqui. É que não faz nada, no fim das contas. Então, ok. Nada super interessante aqui, mas é. Especificamente Chrome Gadget. É uma fase que tem uma excelente música. Tinha, inclusive, visto uma Chrome Gadget estilo Sonic Mania no YouTube, que era particularmente excelente. Não sei se era parte do... Uh, Sonic Hysteria, mas... Uh, também... A verdade é simplesmente que eu não me lembro, e eu não me lembro. E aquilo foi uma tremenda de uma bugada que aconteceu ali, mas eu acho que isso... Era algo que ia no normal também. Simplesmente por aqueles saltões que você pode dar aqui. Simplesmente dar um spin dash, a velocidade que você vai é simplesmente completamente absurda. Tipo, isso... É uma estratégia que pode ser feita de propósito. E é, simplesmente eu vou pular a metade uh, do caminho, se você não se importar. E agora eu vou simplesmente... Spin Dash Ah, não. É melhor dar Spin Dash justamente aqui onde está a volta. E isto é um tremendo um sucesso. Será que essa cortada de caminho realmente é tão significativa quanto parece? Eu não sei. Vamos para a Indus Mine. E vamos terminar logo isso. A propósito, Endless Mind, sem dúvida alguma, uma das melhores... Oh! Yeah! Você pode acabar indo alto demais ali, se você for rápido demais. Aí... Ok, isso tá começando a ficar irritante. Uh, eu vou ter que recuperar o controle nas próximas voltas. O uh, que, que eu ia falar? Alguma coisa, certamente. Yeah, uh, Endless Mind... Excelente e foi uh, utilizada no Sonic Generations uh, como parte do remix uh, de Escape to the City, como todos podem muito bem se lembrar. Bom, provavelmente alguém acabou não reconhecendo até agora que eu mencionei e para este ser humano que não tinha reconhecido uh, Endless Line uh, em Generations, agora você sabe que esta... É a verdade do que acabou de acontecer ali. Isso não tem nada a ver com qualquer coisa que aconteceu ali ou que acabou de acontecer. Sonic Generations foi literalmente 11 anos atrás. <risos> isso é muito longe de ser agora, mas... Enfim, é, isso, isso foi as fases de multiplayer. Por propósito, a música do Protótipo excelente. Pro modo multiplayer aqui. Enfim, vamos voltar pro menu principal aqui. Ah, o menu aqui do Origins meu que contrasta bastante Uau, já fiz 40% das missões aqui. Ok. Chega no fim sem encostar em nenhum inimigo. Ok, agora a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Especial... Ok. Só preciso, tipo, ter... ter um pouco de calma. Tenha calma que vai dar tudo certo. Oh! Ok Aparentemente aquilo continua contando Como não encostar em nenhum inimigo Interessante decisão dos designers Mas eu não tô nem aí Oh, erros foram cometidos Será que eu consigo... Oh! Sim, eu irei tentar novamente Muito obrigado pela sua preocupação Mas... Yeah, ok, eu posso simplesmente ir na pressa sem olhar pra trás, que vai dar tudo certo. Desde que eu não acabe caindo... Ah, droga! Tipo, a aquele negócio simplesmente me raptou. A minha capacidade de reagir estava inadequada naquele momento. Meu, eu, literalmente no fim da fase. Aquela mola estava preparada pra você tentar de novo... Atravessar de um lado para o outro, utilizando aquela game mas não. Ok, então escolhe seu escudo favorito e chegue até o fim. Ok! Um, yeah, meu escudo favorito, que... Na verdade, eu não tinha escolha nenhuma, mas tudo bem, quer saber? Vou fazer isso sem escudo. Essa é a minha estratégia. Eu provavelmente estou sendo um idiota aqui, mas tudo bem. Ok, escudo bolha, pode ser utilizado... Ah, entendi. Cada... Cada uma das sessões tem um escudo ideal para você fazer isso na menor quantidade de tempo possível. Aqui, uh, eu acabei pegando por acidente o escudo de fogo, mas tudo bem. Eu acho que aqui é, é escudo elétrico definitivamente é o ideal para aqui. Isso é interessante. Isso aqui é muito interessante. Eu gostaria de ter que tivesse mais desafios desse tipo. Agora, honestamente, eu acho que o número de desafios do jogo poderia muito bem ser dobrado e todos gostariam muito disso. Pegue pelo menos 50 anéis. Uh, ok, eu tenho que pegar pelo menos 50 anéis, mas eu preciso manter esses 50 anéis. E isso, a questão. Ok, uh, as moscas ali estavam sendo um problema, mas... Por favor, cessem de ser um problema. Ok, beleza, eu já consegui tudo. Agora eu só tenho que chegar no fim sem ser atingido. E o fim está logo aqui. Novamente, as missões poderiam durar mais. Elas são bem curtas. Ok, então. De uh, Hot 5 dos inimigos com o ataque do escudo. Ok, tudo bem. Absolutamente consigo fazer. Oh, essa aqui é a fase que eu tava imaginando. Foi essa que bugou de uma maneira esquisita e tinha alguém com o título de de uh, Bug Grave do Sonic Origins. Sendo que isso aqui não é. Tipo, um bug grave seria a situação do Sonic Colors Ultimate. Definitivamente. Isso aqui não entra na equação. Ok, eu só preciso acabar com mais uma borboleta e tudo vai estar ok. Ah, e tudo vai estar ok. Era parte do plano... Eu, eu não sei. Oh, não! Ah, escudo. Eu preciso de um escudo. Eu... Só que ainda faz parte da missão. Sinto que eu estou simplesmente jogando Machun Hill agora. Yeah, eu acho que a gente está simplesmente jogando Mushroom Hill Bom, se esse é o caso... Yeah, vamos entrar no anel especial enquanto nós estamos no modo... <risos> uh, ok. Uh -huh. <risos> agora eu entendi. Porque aquilo foi um bug que aconteceu. Ok, nós estamos de volta aqui. V vamos derrotar o chefe. Vamos derrotar o chefe e vamos reproduzir exatamente aquele bug. Tipo... É, isso, isso é perfeito. Eu tô, eu tô nem aí. Peraí. Peraí. Calma. Não, não é motivo pra ficar jogando feito um completo idiota aqui no momento. É, simplesmente não bloquearam direito ali. Ahn... Uh, Bom trabalho, responsáveis pelas missões. Bom trabalho de verdade. <risos> ok, yeah, vamos é simplesmente Continuar aqui. Então, ia yeah, Alta velocidade. E no fim das contas, estamos aqui. Ok, o Chizan... Yeah, yeah, não estou nem aí se eu perder alguns anéis. Isso aqui é por a minha... Oh, eu posso atingir ele! Uh, com o tranquilamente aqui. Ah! Ok! Eu simplesmente tinha feito isso de uma maneira ruim uh, quando eu estava jogando a fase de verdade. <risos> então... Oh! Dessa vez, a gente saiu do modo missão completamente e agora nós estamos jogando Sonic 3 Knuckles. Ok! E se eu voltar pro menu. Volta pro menu de missões. Incrivelmente. Misterioso. Ok, vamos jogar a fase de verdade dessa vez, sem quebrar tudo. Isso. Uh, não fez você se teleportar para uma missão completamente diferente. E, honestamente, tô um pouquinho decepcionado. Mas, de fato, mas. Tudo bem, não tem problema. Um robô borboleta apareceu ali completamente do nada e... Oh, não! Eu não, não tinha o Dash. Tipo, o Dash é a parte importante. Lembre-se disso. Ok. Oh! Tipo, yeah, e agora a plaquinha cai, etc. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Eu não... Tinha pensado que era assim que a missão ia terminar. Enfim. Ok, derrote 15 RhinoBots dentro desse tempo. Tudo bem. Absolutamente consigo. Isso foi um péssimo início. Uh, um minuto e 30? Ok, tudo bem. Um minuto e 30 é definitivamente... Ou qual é? Um minuto e 30 é definitivamente... General. Tem algo de meu interesse aqui em cima? Potencialmente. Talvez aqui em cima nós temos vários RhinoBots. E, para falar a verdade, é exatamente isso. Que parece que está acontecendo aqui. Ok! É, você tem que genuinamente explorar para encontrar uh, os Pets de Calvo, o que é interessante deles serem feito aqui. Eu aprovo. Ok, você meio que dá uma volta de um lado para o outro. Ok, tudo bem, compreendo. Um minuto e trinta e ainda tem tempo. Mas não tem tempo oh, Pera aí um momento, será que tem tipo a quantidade exata na fase inteira? Uma real possibilidade Não, não Eu sei que... Ok, aqui embaixo vai ter mais um, então já era Pera aí Correção E aí é, tem a quantidade exata na fase inteira Agora eu compreendo Ahn. Uh, falta pouco tempo, mas eu acho que eu consigo pegar o Rhino Bot aqui em cima com relativa tranquilidade. Ah, adi! Bom, se eu não fosse atingido por ele. aí. Mesmo assim? Oh, com um segundo faltando. Ok, tudo bem. Isso. Isso definitivamente é a definição de moleza. Ok, tudo bem. Próximo! Escudo d'água! Ok, fiquei clicando e... Tudo bem! Isso provavelmente vai ser simples. Não tem motivo para eu ter dito o que eu acabei de dizer. Isso provavelmente não vai ser tão simples. Oh! Ok! Compreendo, eu tenho que... Oh, isso é irritante. Mas tudo bem, a gente já passou. Tá na hora de simplesmente subir por aqui. Ativar esse negócio aqui Eu sinto que, tipo, aquele... pessoal que altera os caminhos Poderia... Uau. Bom, eu perdi o escudo bolha Agora... Eu... Não tenho mais chance, né? Você fracassou Ou oh, o quê? O oh, escudo bolha não era nem necessário Ele mais me atrasou do que qualquer outra coisa Ok, tudo bem Não imaginava isso Ok, derrote o Eggman e chegue no final na fase com esses desafios. Ok! Uuuuh! Tenho que fazer sem ser atingido! Ok! Vamos ver! Isso! Um, dois, três! Ok! Oh! Bom! Quatro! Cinco! Seis! Isso! Sete! perspectiva das bolas de espinhos tá diferente a propósito. Bom, isso foi extraordinariamente fácil. Eu gostei do detalhe da... dos espinhos serem... Um, tipo, o 3D dele ter sido, ter sido melhorado ali. Isso foi um belo detalhe. Ou isso eu só tô prestando atenção porque tem mais espinhos. Enfim, isso foi uma missão absolutamente nada. E aqui nós temos que derrotar 10... Oh, eles encontraram um jeito de fazer essa, essa sessão aqui ser interessante. Espera aí o um momento. Ok. Eu já sei exatamente o que eu devo fazer aqui. Simplesmente Fique rolando. E agora. Yeah! É isso. Agora simplesmente salto quando eu tiver que saltar, o resto eu simplesmente fica rolando aqui. Não, pra falar a verdade, eu acho que eu posso simplesmente ficar segurando pra baixo e eu automaticamente ganho. Na verdade, não exatamente. Definitivamente não é tão automático como eu imaginava, mas... Ok. Eu aprovo. Ok, tipo, eu posso... É, yeah, se eu quiser ir pra frente, eu posso simplesmente utilizar um drop dash, então é tranquilo. Um, dois... Ok, agora três, quatro... Continua a moleza... Agora a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Ok, falta mais dois... E maravilha, você não precisa ser perfeito aqui. Uh, e beleza... Ok, eu sei que o jogo te dá um tempo ali, mas eu acho que, tipo, a única coisa que acontece é, tipo, ou você consegue, ou você não consegue. Propósito, nós já estamos nas missões de dificuldade máxima? Uau! Oh, tem as missões de dificuldade máxima e tem as missões extreme, como se isso aqui fosse Monster Hunter. Um, ok, Hydro City Mirror. Ok, chega no final. Enquanto está é esperado... Oh, quer saber? Eu estou interessado em como... Isso aqui vai ser. Oh, da. de. Pera aí. O quê? Ah, oh, por alguns instantes eu pensei. Pera aí, anéis? Ou oh, a quantidade de anéis que você consegue importa? Tudo bem. Isso definitivamente é uma maneira de fazer isso aqui ser uh, mais interessante. Oh, peraí. Não! Eu ainda. Ah, eu ainda podia ter sobrevivido, seu aí, aquilo já tinha qualificado como Rank S, né? Ok, isso é muito mais generoso do que eu imaginava. Mesmo por uma missão que é pra ser, tipo, tão difícil assim. Enfim, nós já temos 10, isso são é um Rank S, agora eu só preciso chegar no fim, o que é moleza no fim das contas. Ok, tem literalmente 10 no lugar inteiro, mas... Ok, eu imagino que alguns seres humanos tiveram bastante dificuldade aqui. Ah, uh, Ok... Utilize para fazer... Certo, certo, derrote sete inimigos dentro dessa quantidade de tempo. Tudo bem, é a mesma missão de antes, só que... Bom... Considerando que eu estou observando aqui a quantidade de uh, inimigos pássaros aqui... É, isso provavelmente vai ser bem fácil, eu digo, imediatamente perdendo o meu escudo de uma maneira idiota. Ok. Peraí, só bem com um deles? Bom, tanto faz. Cinco. E agora pá. E. Eu estou começando a ficar bem confuso. Com isso aqui. Oh, qual é? Eu tô perdendo Demais os escudos. Ok. Calma. Respire. E tudo vai dar certo. Ok? Beleza. Agora.. Cabe com ele, ótimo. E yeah, eu perdi o escudo, tanto faz. Não importa. S sete sapos são muitos sapos, muito mais do que eu queria. Meu, te... pare de ficar perdendo escudo, jumento. Isso aqui é para ser uma missão fácil. Tipo, o jogo deu uns 300 escudos ali para gente, justamente. Porque ele sabe que é fácil perder. E ainda assim eu tô encontrando maneiras de perder uh, de maneiras idiotas. Ok, tudo bem. Calma. Agora a gente se sente. Hã? E dá tudo certo. a gente ainda tem mais. 55? E é esse tempo... É menos tempo do que eu imaginava. Oh, raios. Uh... Ok. Não! Ok, quer saber? Vamos... Vamos continuar examinando aqui, ok? Aqui tem mais um, aqui tem dois sapos e... Oh! Pera aí um momento. Certo. Isso aqui é mais fácil do que eu imaginava, especialmente depois de eu ter observado o que aconteceu ali. Calma, não caia na água. Cair na água não é parte do objetivo aqui. É o oposto do objetivo. Até, seria correto dizer. Ok. Beleza, maravilha, sucesso. Agora só mantenha isso até o fim. Não é tão difícil. Ah, olha, este sapo específico aqui, talvez. Mas não se você fizer isso. Ok, ótimo. Eu já basicamente venci. Espera aí, acho que ainda tem um sapo. Espera aí. Faço o corretamente. Ah, beleza, maravilha. Agora eu só preciso acabar com este sapo neste momento e é um sucesso. O que é importante é que ele vai e vem no final. É isso o que garante o sucesso. Ok? E agora penúltimo. Desafio de escalar com Knuckles. Isso era meio algo que eu estava temendo, mas tudo bem. Ok, eu tenho que simplesmente chegar no fim dentro de 30 segundos. Quer saber? Isso não deve ser tão ruim assim, eu digo, sendo atingido ali. E eu já sabia, no momento que eu pulei, que isso ia ser complicado. Ok, eu só... Sou... Oh. Uh, isso é menos do que ideal, mas, para falar a verdade, dá certo. Espera aí. Ah, utilizando estratégia, eu consigo... Huh. Ok, isso aqui é bem difícil, no fim das contas. Ok, se eu fizer isso com mais pressa, talvez isso dê mais certo. Porque deu tudo muito errado daquela outra vez. Oh, ok, quer saber? Tudo de acordo com o plano e agora... Não, aquela mola. Eu não sabia qual era o lugar correto pra eu pular. Agora eu sei que... Ok. Já sei exatamente qual que foi o problema. Eu tenho que aterrissar. Aí depois pular de novo. Uh, eu consegui fazer algo uh, fantástico da primeira vez. Não sei se eu vou conseguir repetir tal coisa aqui. Especialmente se eu levar pancada feito um corro. Oh. Aquele inimigo literalmente desapareceu. É somente fazer isso, então a gente cai. Isso é completa moleza. Ok. Não, não quero tentar novamente. E agora, pra fechar com chave de ouro... Estourar balões com Tails? And flying Battery. Ok. Isso, definitivamente, é muito diferente do que eu imaginava. Oh! Isso é uma missão de categoria de categoria bem diferente aqui. A propósito, eu acho que yeah, a ideia é essa aqui. Agora o jogo quer que a gente voe aqui. Realmente, a gente tem que ser bem estratégico. Uh! Isso não poderia ter sido mais perfeito se eu tivesse tentado fazer este propósito. Ok, calma. Somente... Oh! Uh, cuidado com o fogo. 50 segundos. Ok. Eu tô tô começando a duvidar de como exatamente... Como exatamente o jogo quer que a gente faça em 50 segundos? Eu digo. Mas, pra falar a verdade, tava tudo bem generoso ali. Oh! Por que esse salto foi tão ruim? De repente, tinha sido tudo tão perfeito a primeira vez com aquele spin dash. É porque, na verdade isso fica oscilando ok tudo bem isso faz sentido ok muita calma nessa hora que eu consigo só ter cuidado com o fogo que se encontra no lugar inteiro aqui aqui e yeah, é só atrasa um pouco o voo que dá tudo certo e utilize os anéis para manter a trajetória uh, o espaço muito mais perto do que deveria mas tá tudo bem ok só faltam três e isto é exatamente o um sucesso ok isso foi ótimo isso foi realmente ótimo eu gostei se todas as missões fossem assim eu gostaria mais ainda do modo missão mas pois é acabou Sonic Origins, amanhã uh, voltaremos com. Os... Second Red... O Second que? Uh, Super Mario World Central Production 2 com episódios velhos de. que eu gravei tipo. umas duas semanas atrás ou mais. Pra falar a verdade, eu acho que eu tô com tipo. um mês de excesso de vídeos, porque eu comecei a gravar um vídeo por dia uh, em um certo momento é uh... bom eu vou ver quando eu reprogramar os vídeos uh, para serem publicados